Fala galera, beleza? Franz Rezende na área, casa do azulejista. Pessoal, estamos colocando as soleiras aqui para colocar as portas, aqui atrás de mim as portas. É aquela, aquele kit que já vem a porta pronta. Você coloca aqui, dispõe expansiva, ela já fica pronta, a porta já está colocada no um lugar certinho, bonitinho. É isso. Aí pessoal, já começando as soleiras. Isso aqui é a soleira da sala, né? Da porta da sala o encontro do piso com a sujeira tá bem fininho porque a gente deixa só isso aqui ó só essa juntinha do do aquele clipe quebrado que a gente a gente é, quebra a gente deixa só o frizinho ali ó para o rejunte já fizemos aqui da sala já fizemos o recorte o no piso uma juntinha fininha e também ó, fizemos o recorte no piso aqui ó juntinha fininha também vocês percebam que não tem aquele aquele dente porque aqui a porta ela vai avançar aqui ó. ela vai avançar dos dois lados então, colocamos a soleira inteira agora eles colocam a porta com espuma expansiva já era e agora pessoal a gente vai fazer isso aqui ó para vocês verem falta só uma soleira essa aqui ó falta essa soleira aqui e esse Lzinho ó vai virar ele aqui Vou fazer esse passo a passo para vocês Vocês viram marcando lá e eu não, eu não marquei cortando, por quê? Porque é a mesma técnica que eu usei no revestimento, né? Você vai fazer um hélio assim, tira uma parte, depois tira outra parte, fica mais fácil. Depois é só dar acabamento com lixo. Vamos ver se colou lá agora. vou mostrar para vocês como é que ficou tá maneiro top vou mostrar de perto para vocês verem aí galera ó, quando eu colocar a soleira vai ficar só o filetinho do rejunte ó tá vendo esse lado aqui ó vai é o bicho negador esse também mais alto que tem uma pedrinha embaixo nesse canto eu já deixei mais folgado porque aqui vai o madeirado no investimento ele vai avançar aqui ó para cima então não tem problema é melhor cortar ele folgado do que justo Aí, tá top. Aí, aí, vai ficar assim. Aqui vai ser madeirado na parede. O elizinho tá vendo? Folguinha lá suficiente para esconder. Aqui o acabamento certinho da soleira vai ficar show também. Agora é só terminar os recortes e colar tudo. Beleza? Aí, fica assim. E já sabe, né, pessoal? Todas as minhas técnicas de assentamento, de piso e de cortes especiais, como dar acabamento, tudo isso está no curso Azulejista. O curso Azulejista agora está com, tá com 130 aulas, com todas as minhas técnicas. Nessa casa eu vou gravar mais aulas, então o curso vai passar de 150 aulas esse ano. Vai, vou gravar mais, mais conteúdo nessa casa aqui como aula também. Então fica ligado aí. E se você quer fazer o seu serviço na sua própria casa, toda a gama de conhecimento que eu passo para você... Com certeza você dá conta de fazer. Tem vários alunos meus que eram completamente iniciantes e conseguiram fazer o serviço na sua casa com maestria. E se você já trabalha com construção, quer se especializar nessa área, que é a área mais valorizada, você quer ganhar grana, se especializa no acabamento. O acabamento é uma das áreas mais valorizadas da construção civil. E o cara com habilidades especiais no acabamento, ele ganha muito, mas fatura alto. E é o que eu ensino para vocês aqui, pessoal. Eu ensino o, o, o feeling do negócio, eu ensino o, o filé para vocês aqui no curso. Então, quer ganhar grana? Se especializa. Faz o um curso com a gente, você não vai se arrepender. Beleza? Mais uma vez curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários tornam novos vídeos. Fui!